Tenho uma adivinha para si, Carlitos. Então diga lá qual é a adivinha. <risos> então, o que nós vamos fazer é uma peça que caiu um bocadinho em desuso, não sei se talvez pelo seu desenho desatualizado, não sei. Um, que dá imenso jeito, principalmente para pendurar coisas. Nas cozinhas e salas nem sequer se vê, só se vê às entradas das casas e nem é sempre por norma não são muito bonitas. E. Mas, olha, assim, eu acho que lá em casa já descobriram. Eu já descobri! Já! já. É pá, eu sou mesmo E lá em casa também mesmo. já descobriram, olha, já estou a ver, olha. está a ver? É exatamente, é um cabide, não é? Exatamente. Ah, não, vai, não é um cabide qualquer, atenção! É um cabide muito simples, que lá em casa podem fazer facilmente, vai ser só com dois elementos praticamente, vai ser em madeira. E por isso eu acho que é interessante mostrarmos em casa uma forma de fazer gira, muito simples e fácil de, de fazer também. Então quer dizer, foi ao Juan Merlin, comprou esta régua? Então, não é? Então, comprei esta régua porque a parede onde nós vamos fazer é grande, então eu quis fazer mesmo o cabide grande, mas podem fazer a medida que quiserem, ou com um metro, ou com dois metros, ou com um metro e meio, seja o que for. Então, isto vai ser a base do nosso cabide. Ok. Depois, temos estas varas, também em madeira, que na que vai ser com isto que nós vamos fazer o suporte do cabide. Isto vai ser a base e isto depois vamos cortar, com uma medida que eu já vou explicar, hum, e é depois onde vamos, vamos pendurar as coisas. Exato. Tem que ser furado. Claro. Bem, Você pensou em tudo, não é? Não, essa parte o Carlito explica melhor que eu, não explica. Ah, então é assim, para fazer este cabide é necessário ter o comprimento, que a Tânia vai-me dizer qual é que é. Vai ser 1,80m. Um é de depois de estar cortado um a 1,80m, vamos agarrar nestes varões e vamos definir qual é a distância também que quer, o comprimento deles, que é? Uh, eu acho que 6 cm, nós vimos. 6 cm? 6. Ótimo! E depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar numa craniana, vou fazer que é exatamente a medida daquele varão, que neste caso a Tânia optou por um varão de 18mm, o que eu vou fazer é um buraco com 18mm, aplicar a cola, colocar o varãozinho uhum. e o um parafuso para trás e fica pronto. E, mas depois replicamos várias vezes. Ah, exatamente, ou seja, vamos aplicar aqui o número de vezes que a Tana pretende, a distância entre eles. Neste caso, nós vamos usar uma distância de 6 a 7 centímetros. A Isto 7 também é variável, pois lá em casa podem fazer a distância que quiserem. Isso significa que eu vou ter que cortar cerca de 20 tacos. Mãos à obra! Bora! Atenção, eu estou a trabalhar com uma broca, nós não vamos fazer um furo de lado a lado. O que nós vamos fazer é um furo de maneira que o taco ou aquele cilindozinho entre para se poder aplicar a cola e o parafuso. Porque se vocês trabalharem com isso com muita velocidade e com muita força, o que vai acontecer é que vai furar para o lado a lado. Porque tem que ser com calma, com suavidade, de maneira que se faça o buraco certinho. É evidente que nós para colarmos madeira com madeira, é necessário uma cola, neste caso uma cola branca para madeira. Uh, depois de seca, tem muita resistência. No Guadalha tem vários tipos de cola, mas nós fazemos sempre a opção por esta cola de madeira branca.